Pessoal, aqui quem fala é o Daniel do canal DS, é, eu estou gravando esse vídeo para mostrar para vocês a encomenda que eu fiz para o canal, que é um microfone condensador e vamos ver, eu não vi ele ainda, eu vou abrir esse pacote agora, para a gente ver o que, que tem aí dentro na real e eu falo para vocês. Vamos lá, eu tive que posicionar a câmera aqui no tripé, vamos ver se dá para trabalhar dessa maneira aqui. Vou cortar aqui, para não ter cortado nada que importasse. Vamos lá. Aí está. Não sei se dá para pegar aí. É um microfone condensador. Ah, e serve para melhorar a, a voz. Ele é bem leve. Bem leve. Vamos ver, vou tirar da embalagem aqui para ver o que é feito esse material. Ele vem com tripé. Outro pezinho aqui. de plástico, mas é um plástico resistente. Bacana. Gostei. Olha ele. Aqui. Ah legal, o microfone. Ele é super leve, não sei se vai funcionar, espero que sim. Mas pelo preço que eu paguei, não sei. Vamos ver. Não sei se dá pra pegar aí. É um microfone SF666. Não tem nada a ver microfone do, do Canela Seca não, viu pessoal. É um microfone comum, um microfone para tentar melhorar a audição, o áudio do canal vem com a borracha aqui o corpo é de plástico, mas é um plástico meio aveludado, né? é diferente vem um plugzinho aqui banana o cabo de borracha também interessante vamos ver depois, na hora do, do vamos ver mesmo se vai funcionar Vou colocar aqui no pedestal assim, deixa eu tentar baixar. Assim. Esse tripé aqui está muito alto, só um instante. Eu acho que assim vai ficar melhor. Aí melhorou. A câmera caiu aqui. Desculpa aí pessoal. Deixa eu liberar o microfone aqui. Aí. Não sei se dá pra ver legal aí. Mas é isso. Daqui a pouco eu vou testar ele pra vocês. Vamos ver o que, que acontece. Ah, dá pra erguer aqui, ó. Legal. Você posiciona melhor pra você, ó. Bacana. Enfim, é um microfone barato paguei em torno aí de 50 reais e se valer a pena vai ser muito melhor daqui a pouquinho eu vou testar ele para vocês, o som que você está ouvindo esse áudio aqui é da própria filmadora aqui tá é isso aí pessoal daqui a pouquinho eu volto pessoal daqui a pouquinho eu vou fazer o teste nesse novo microfone mas por enquanto a minha voz é essa com esse equipamento que eu estou usando que é o microfone do próprio fone de ouvido aqui que eu utilizo em gravações e às vezes o da câmera né mas vamos lá vamos testar outro lá vamos ver a diferença tá da até daqui a pouco agora é o teste aqui com esse novo microfone e eu acho que melhorou muito muito mesmo Vale a pena sim, eu gostei, vale a pena investir esse valor tão pequeno, tão baixo, né principalmente para a gente que está começando agora com o canal novo. E eu acho que esse investimento não vai fazer muita diferença no orçamento não, vale a pena sim, vai ter mais qualidade. Eu gostei, é, diz aí o que você acha também, dá um joinha para gente se gostou, inscreva-se no canal, um forte abraço e até a próxima.